Há mais ou menos dois anos atrás eu postei um vídeo sobre o Celpite, pessoal, falando que ele tinha criado um RPG e que tinha algumas novidades bem interessantes vindo por aí. Se tu não sabe o que é RPG, é basicamente um jogo de interpretação onde cada jogador tem um personagem assim e diante do um mundo eles interpretam e assim a história vai se criando. Então a segunda temporada do RPG tinha acabado e todo mundo tava esperando muito mesmo uma terceira temporada. Com isso, no mês de outubro, isso ainda há dois anos atrás, o Celpite começou a criar um suspense assim nas redes sociais dele e ele criou uma live pra supostamente então anunciar a terceira temporada. Entretanto, quando a live foi aberta, tudo que tinha lá era um contador com 72 horas O que parece que deixou o pessoal muito ansioso Não era só um contador, mas também assim, uma tela cara cheia de enigmas era um pouquinho sinistro, na verdade Depois das 72 horas, o que veio não era só a terceira temporada, não é Assim que o Cellbit iria fazer um jogo baseado no universo que ele tinha criado O enigma do medo, do pessoal entrou pro Catarse para as pessoas comprarem a pré-vena e ajudarem com a produção O Cellbit botou uma meta de 500 reais pra ser batida em um mês Entretanto, em apenas 3 horas, o Cellbit já tinha batido aquela meta Hoje em dia, olhando o Qatar, se foram mais de 4 milhões de reais arrecadados Mas e aí, mano, se passaram dois anos? Tem algumas pessoas cobrando e reclamando também Falando que foi muito dinheiro, que o jogo não tá pronto, mano, etc, etc E eu quero falar bastante sobre isso, então vamos Antes de continuarmos, pessoal, eu uso um navegador faz muito tempo Porque na minha opinião é realmente o melhor, tá ligado? Então eu tenho um certo orgulho de ser patrocinado aqui por ele, gente Opera GX Dá pra dizer que o navegador é, assim focado pra gamers Principalmente por conta do GX Control Que tu entra nessa primeira aba aqui, gente Ele consegue limitar o tanto de memória RAM e também da internet que o Opera vai usar Ou seja, tu pode jogar, cara, enquanto tá realmente com o navegador aberto Tipo, ouvindo música Diferente frente da concorrência que confessa, vai, mano Tem alguns navegadores por aí que, meu Deus, é muito pesado Tu pode até mesmo ver a comparação na memória Hora Ray, e CPU entre os dois navegadores Cara, se liga só Enquanto com o Opera é muito tranquilo Aqui nessa barquinha da esquerda você ainda pode ter o teu Instagram logado o teu Discord, Twitter, Telegram, pessoal E todos esses aqui Olha vale a facilidade, cara, clicou, conversou, pronto, vazou Pra quem usa o celular, pessoal, o Opera também tá disponível pra mobile Gamers e celular, pessoal Vocês não foram esquecidos E eu sei que tem muitas pessoas que tem extensões assim Em outros navegadores, tipo no Chrome E tem medo de trocar navegador, cara, porque vão perder as extensões Mas deixa eu contar um segredo aqui pra vocês Todas as extensões que tem no Chrome pessoal, são totalmente compatíveis com o Opera. Então, não tem erro, né, gente? Também o wallpaper, cara, tudo personalizado é muito lindo. Faz o download agora do Opera, tanto pra computador ou celular e vai ser feliz com o melhor navegador do planeta. Tamo junto, Opera e agora, bora pro vídeo. O Cellbit talvez seja um dos criadores mais antigos que eu acompanho aqui na internet. E eu gosto bastante dele, cara, eu sei que isso se divide bastante, sabe? Algumas pessoas odeiam o maluco, mas é bem negável que o trampo que ele faz é muito legal. Ainda mais em relação ao RPG e o jogo dele. Eu sinto que é bem natural do brasileiro assim, ser hater de outros brasileiros que tá Fazendo algo interessante pela comunidade, talvez Um exemplo que a gente pode dar é o 71 O 171 lançou recentemente de forma não completa ainda E eles também não tinham um orçamento muito grande e mesmo assim eu acho que o jogo tá bem interessante E é claro que sempre vão ter pessoas querendo diminuir o trabalho Quando algo é feito no Brasil Aparentemente porque brasileiro não pode fazer nada, sabe? A gente só tem que ficar jogando, cara, e usando coisa gringa e é isso Sempre tem que ter uma comparação muito grande Como, por exemplo, o um 171 sempre foi vendido pelas pessoas como GTA brasileiro Mas os próprios criadores do 71 nunca falaram sobre isso sabe, sobre ser um GTA brasileiro, e sim sobre um jogo que se passa no Brasil, e é isso. E como que alguém poderia esperar um GTA brasileiro com essa diferença de orçamento, tá ligado? Eu não sei vocês, mas eu nunca tinha visto de fato um jogo que se passa no Brasil. Para mim isso foi algo muito novo e eu gosto de me sentir representado. Todos os jogos que geralmente a gente joga, cara, ainda não serem criados no Brasil, também não tem muita coisa pro nosso lado, do lado da nossa cultura. A gente pode citar sim alguns jogos que aparecem alguns mapas com o Brasil e tal, mas é algo geralmente muito estereotipado e muito nada a ver, sabe? Não é realmente a nossa essência. E o Zelda, por exemplo, gente. Ele tá criando esse jogo totalmente pro público brasileiro focado na gente, o que é muito interessante. Sim, inicialmente o valor foi de 4 milhões de reais, e é claro que muitas pessoas podem pensar que isso é um valor muito grande para fazer um jogo. E eu vou tentar muito, cara, não fazer aquelas comparações de, por exemplo, ah, mano, GTA 5 gastaram 250 milhões de dólares para ser feito. GTA 6 provavelmente serão bilhões de dólares, cara, bilhões. Realmente é bem diferente, eu acho que a gente tem que trazer, sabe, pra nossa realidade, assim. Mas a partir do momento que se para criar um dos maiores jogos do mundo, como por exemplo GTA 6, uma empresa pode gastar 2 bilhões de dólares, significa obviamente que não é barato para se produzir um jogo bem feito, imagina o quanto de artistas, programadores desenvolvedores, eu nem sei mais o que precisa para fazer um jogo, é algo muito complexo e não é rápido, muitas vezes ter dinheiro não é só necessário assim para se produzir mas sem tempo cara, ideias e mais tempo ainda correção de bugs cara, eu nem imagino mais o quanto de coisa, o cara pegou 4 milhões e está demorando mais de 2 anos para fazer um jogo 2D, eu falei que não ia tocar muito nessa tecla do GTA, mas é meio difícil GTA V foi publicado em 2013 já vão fazer 10 anos e não saiu outro GTA ainda, eu acho que isso prova que nem sempre o orçamento faz milagre. E eu não falo isso como se o orçamento do Celbit também fosse muito alto, sabe? Se a gente dividiu os 4 milhões em relação a dois anos, ficou mais ou menos 160 mil reais por mês. Com certeza pra mim, cara, e pra ti isso aí é uma grana infinita. Mas eu fiz algumas pesquisas e aparentemente 20 pessoas começaram iniciando ali, cara, fazendo o jogo. Só isso aí, cara, já fica 8 mil reais por cada pessoa por mês. Contando que o número de pessoas não aumentou, cara, durante o projeto todo, que eu acho que sim, aumentou bastante. Olha só isso aqui, então. A gente já teve alguns trailer, sabe? Inclusive o último que eu achei muito legal mesmo. E esse último trailer aí, cara, nos mostrou alguns dubladores que, sinceramente, cara, só uns 2 milhões de reais já poderiam ter ido embora pela qualidade da equipe. Wendell Bezerra, Guilherme Briggs, Pamela Rodrigues, Fred Mascarinhas, cara, Manolo Rey. Se eu falo a todos, mano, eu acho que vocês vão ficar em choque. Mas é só olhar os personagens que esses dubladores aí, cara, já dublaram e vocês vão ver que é uma equipe de peso realmente, cara, e certamente não é barata não. E nem deve ser, os caras são muito bons. Realmente, mano, se tu pensar, nossa, 4 milhões de reais, para qualquer pessoa isso aí é realmente muito dinheiro. Bota isso ensino bem que, cara, deixa rendendo lá que tu nunca mais vai trabalhar, tá ligado? Mas pra fazer um jogo quando tu quer fazer algo muito incrível e sempre tá adicionando coisas incríveis, nossa, eu acho que o valor inicial, sinceramente, já foi embora. Esses comentários maldosos, mano, é claro que não são a maioria, sabe? Mas eles existem sim e, de certa forma, cara, sempre vão existir pra diminuir o brasileiro que sonha em fazer algo a mais. É um que, mano, tá cada vez mais maluco, assim. Tem cada vez mais gente trabalhando nesse jogo e a gente tá... Mano, eu tô muito orgulhoso, de verdade. Eu tô, <risos> eu tô muito orgulhoso. É um processo. Trabalhar em, em, em criação de videogame é uma coisa muito pesada, é muito. É... Demanda muito tempo, muito esforço. E é. E é um trabalho ingrato, assim, no sentido que as pessoas não estão vendo. Óbvio que os apoiadores, né? Tem um grupo de apoiadores que estão sempre recebendo updates do jogo. Mas a maioria das pessoas. Tipo assim, eu tenho que ler todos os dias coisas do tipo. Eu hoje que pegou o dinheiro do Catarse e, e, e sumiu, tipo, brother, já lancei dois trailers, a gente tá... tá... Se você estivesse realmente se importando com isso, você era só dar um Google, que você achava uma ca... infinitas informações sobre o jogo. Ah, e as pessoas não fazem ideia do quão caro vai é fazer um videogame. E, todo, e, e tipo assim, sempre quem fala isso, todo mundo que fala isso, não apoiou o jogo. São pessoas aleatórias, random, na internet, tá ligado? Quem apoiou o jogo... Tá vendo ele ser produzido porque a gente tá mandando updates constantes de, do, do jogo. Isso aí que o Cellbit falou, mano, é mais pura realidade As pessoas que criticam geralmente não estão interessadas Em realmente saber as coisas de fato Eu vou dar um exemplo, mano, que tipo, pô Eu não acompanho tanto o Selbit, sinceramente Fazia meses ou anos, cara, que eu não via falar Sobre o jogo dele, mas em 5, 10 minutos Pesquisando no YouTube, cara, e no Google Eu descobri que sim, tem vários trailers, cara Foram lançado várias coisas, que o jogo também já tá Na pré-venda, cara, na nuvem, e que vai ser lançado Aparentemente no ano que vem Mas quem faz esse tipo de comentário e quem semeia Também, essas pessoas não estão interessadas De fato no jogo, tem só um interesse em... Sei lá, mano. Qual o interesse de alguém assim, tá ligado? Eu sei que a realidade brasileira, no seu total, é muito diferente. Não é fácil, não. 4 milhões de reais é muito dinheiro. Mas eu gostaria de fazer uma analogia de, por exemplo, Avatar 2. Cara, o filme mais esperado, eu acho que do ano. Cara, não sei. Pra mim, pelo menos. E esse filme aí teve um orçamento de 250 milhões de dólares. E esse valor aí, 250 milhões, foi um orçamento menor ainda, cara, do que o jogo feito em 2013. O GTA V, cara, em 2013. Imagina só. Produzir jogo, cara, aparentemente, é mais caro que cinema. Botando nessa perspectiva, é igual tu esperar que um filme de 100 mil reais Seja feito muito rápido e que ainda seja maravilhoso Todo mundo tem ciência, cara É claro que o Selbit jamais pegaria um catarse assim, cara Encheria de dinheiro e vazaria Eu acho que o dinheiro que ele ganha com a internet O cara com as lives patrocina e tudo mais A curto ou a longo prazo o cara vale muito mais do que 4 milhões também Sério que eu tô argumentando aqui, cara Dizendo que o Selbit não pegou a grana e fugiu Eu achei esse comentário aqui, mano Que eu queria muito mostrar pra vocês mesmo Vou ser bem sincero aqui Se eu fosse o Selbit, eu pegava esse dinheiro Forjava minha morte sumir do mundo. A realidade é que o dinheiro às vezes ele é só um intermediário pra te conseguir realizar os seus sonhos, sabe? E nesse caso eu acho que é isso que tá acontecendo. E ano que vem, mano, vai ter o lançamento de um jogo incrível, mano, em brasileiro. E que eu espero que realmente seja absurdamente bom, cara, pra calar a boca de qualquer haterzinho de Twitter. Enfim, esse foi o vídeo, mano. Comprem o jogo, se inscreve aí, cara, se tu quiser. Até a próxima aí. Tchau.